E qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento? Comunhão. E vamos complementar com esse outro tarot de weight. Gêmeos, a carta da comunhão fala de harmonia interior e exterior também. Você estar bem, tanto dentro quanto fora de você. Não tem como estar em comunhão com a existência sendo feliz em apenas um desses dois lados. Estar em comunhão é captar os sinais que a vida te envia e nem sempre é por palavras. Talvez seja por vivência, por experiências. É como estar no mundo, mas não ser do mundo. De modo que você se dissolva na totalidade das coisas, apenas fluindo e vencendo as barreiras. E é assim a carta do louco, fluir porque você sente que é o melhor a fazer. Não por aparência, mas por impulso interno de quem está vivenciando. É o momento de gêmeos soltar. Soltar o que não te liga nessa comunhão, mesmo que haja um grande medo de perder. Porque se pertence realmente ao seu caminho, acontecerá um encaixe perfeito no tempo perfeito. Mesmo que você ache que o tempo de viver essa situação tenha passado e se perdido no tempo. É o momento de lutar por suas coisas, de modo que a sua força seja a sua defesa, no sentido de... Eu andei por caminhos estreitos, eu sobrevivi a toda a selva, então vou me manter de pé, firme, não importando o quanto falta para chegar lá na frente. Porque olhando para trás, devo ter passado já da metade, então vou continuar, eu posso sentir a luz no fim do túnel e é para lá que eu vou. E usar essa força, esse entusiasmo, para explorar o novo. E isso inclui a fazer parte da comunhão, se sentindo merecedor, gêmeos. Você está no mundo porque há lugar para você. Pode não ter apoio, mas é a força de vontade que te move. Então, elimina esse sentimento de insegurança, porque quem tão inseguro passou pelo que você passou e deu saltos grandiosos lá para frente? Só sendo uma pessoa muito segura de si, do poder interno e da conexão com o universo muito grande para ter aguentado essas barras todas. E ainda ter se tornado uma pessoa duas vezes melhor. Você também pode estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, achando que não dará certo. Mas, olha o girassol aqui na carta. Se há paixão em você, abraça o mundo como a escola que você quis muito entrar, e agora vai absorver todo o conteúdo. Não no sentido de preencher buracos, mas porque você sabe agora o que vai realmente te fazer feliz. Você está consciente agora, e se ainda não tem total clareza, Faça algum curso de autoconhecimento. Você merece mais do que tudo se conhecer. Mergulhar dentro de você e ver a imensidão de luz que você é. E ampliar a sua visão colocando um tijolinho por vez. Rumo ao castelo pronto que você merece reinar. É uma preparação daquilo que é seu direito viver.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 Se o mundo está agitado ao seu redor e não te permite uh, viver uma vida plena, é o momento de silenciar para o mundo, tá bom? Gratidão.